Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o guia do Score em sete dias, tá bom? Eu reuni algumas informações hein, muito importantes sobre esse guia, tá bom? É, eu acredito que vai te ajudar bastante aí. É, eu tive muita dúvida no início, tá bom? Mas é, deu tudo certo. Eu queria mostrar algum detalhe muito importante que eu não achei aqui pelo YouTube, tá? E vou mostrar também o resultado desse cartão que eu recebi hoje, tá bom? Eu queria abrir ele com vocês. Eu já recebi é, é, é, no, no aplicativo as informações é quanto veio meu limite, isso foi muito bacana, galera, porque é, eu tava querendo aumentar o limite do meu cartão há muito tempo, eu não tava conseguindo por causa do meu score que tava baixo, tá? Eu queria comprar várias coisas aí e eu tentava, tentava de todo jeito, todo jeito, todo jeito e não conseguia. Então eu resolvi pedir outro cartão é, que viesse com um limite bom. E e depois que eu comecei a utilizar as técnicas do, do Score em 7 dias. Eu resolvi solicitar um cartão aí outro tipo de cartão e esse cartão dele com limite bom e chegou bem rápido. Beleza? Nesse vídeo eu vou te dar algumas alertas aí que você precisa tomar cuidado é, ao adquirir o guia. Beleza, galera? Então vamos abrir aqui. Você pode ver eu eu é, eu que algumas informações, mas esse é o meu cartão mesmo aqui, ó. Você está se aparecendo no meu nome direito, Diego aí, tá? E nós vamos abrir aqui porque chegou o cartão. É bem ruim de abrir isso aqui. Não tá abrindo aqui. Aqui, galera. Esse cartão aqui. Chegou agora. C6 Bank. Tá? Muito bacana um cartão novinho. Novinho. pode estar tá dando uma olhada aí tá? Vou tá cobrindo aqui ó esse cartão é novo tá falta até eu desbloquear ele esse cartão chegou com o limite bom ele chegou com limite de 700 reais é o início galera eu vi lá no aplicativo que é o início é logo no começo depois que eu começar a usar o aplicativo ele já vai subir o meu limite a tá? subir o meu limite aí pelo menos para mim a 2 mil reais logo de início então quanto mais eu usar o cartão Usando as técnicas do guia do Score Eu vou conseguir aí um bom limite nesse cartão Lembrando que o cartão antigo que eu tinha Que era, que era da Nubank Ele veio com limite de 100 reais no início Tá bom? Então para você ver a diferença aí é, é, De quando você usa as técnicas do guia Mas o que que tem no guia, galera? Tem muita gente que tem essa dúvida No guia, tá? É, do Score em 7 dias Ele tem aí informações, dicas aí Técnicas para você estar tá utilizando aí na... na... No, no seu dia a dia com o seu cartão tá? você vai fazer algumas mudanças aí porque é, é, são informações essenciais aí de especialistas que são analistas de crédito pessoas que trabalham em banco então entende essa questão de análise então é uma coisa muito simples não é nada é diferente qualquer pessoa pode estar fazendo aí se você quer financiar um carro não um, um, quer financiar um imóvel quer fazer alguma compra grande ou você que quer fazer que nem eu que eu queria aumentar o meu limite fazer algumas compras aí tá bom então eu resolvi trocar de cartão a ah, quando esse limite aqui passar do meu cartão antigo que eu acredito que vai ser pouco tempo eu já vou cancelar o outro beleza então é, é para te ajudar eu vou estar tá deixando aqui o link tá onde foi que eu comprei porque é você precisa estar tá atento num, no link que você vai comprar tá bom que é no site oficial beleza então o um site onde eu comprei não tive problema nenhum chegou muito tranquilo tá aqui na descrição então é importante você saber também que você não vai receber nada na sua casa, é tudo digital. É um guia em PDF que você vai ler lá as técnicas, as informações que você tem que fazer para aumentar o seu score e você está liberando a empréstimo, está liberando mais crédito para você, beleza? Então eu tô muito satisfeito aí, meu cartão chegou muito rápido, com um limite muito bom, beleza? Então esse vídeo aqui é para te ajudar, beleza? Valeu!